Como é que é, meus putos do aço? Bem-vindos a mais um vídeo. Bem, hoje vou-vos apresentar aqui algum do material do aço, digamos assim, que eu vou aplicar no Del Sol. Pois é, o Del Sol vai ficar assim, mais ou menos que aquele look original, mecânico original, mas, mas podemos fazer aqui o quê? Revitalizar um bocadinho aquele B16, que os B16, como vocês sabem, têm muito para dar. Então, o que é que nós vamos usar a nível de escape? A nível de escape, vamos usar o escape Varex, como é habitual já no meu canal mas desta vez vamos usar o modelo VMK15-250 já temos a bazuca cá fora e assim a olho qual é a diferença da habitual VMK10 que eu costumo colocar ela não é tão achatada e é mesmo redonda se vocês vêem a VMK10 é assim mais achatada, mais oval digamos assim e esta é mais redonda entrada a 63, saída a 63 e pronto, baixar, depois tem aqui todo o mecanismo on-off que vai fazer barulho ou não quando a gente quiser, e aqui estão os dois comandos, o receptor, etc. Vamos usar esta porquê? Porque esta desta vez eu não vou colocar ao final do carro, vou colocar, vou tentar colocar, vou ver se tenho espaço, para colocar a meio, se não conseguir colocar esta a meio, aí sim vou pôr uma VMK10 no final, mas eu vou tentar pôr esta a meio, depois pôr um tubinho por dentro da final, depois vocês vão ver, vai ficar mesmo top. mas de escape é isto que vamos usar. Aqui dentro, como eu estava a dizer, tem a ligação ao esquerdo ou então fazemos direta tem aqui o receptor e tem aqui os dois comandos como é habitual nas panelas vai continuando aqui pelo meu lado esquerdo pelo vosso lado direito temos aqui a Zebak que eu tenho aqui já o preço para não me esquecer foi 148 euros e veio da nossa autopartes logística pedi a Zebac Pro Kit que já são pretinhas para chegar e montar e não ter que fazer o mesmo no Punto GT, que tivemos que pintar, etc. Assim já está pretinho o kit de molas da e para o nosso Del Sol. E agora pergunto a vocês: pá, Ior, mas o teu Del Sol já aparece rebaixado. Pois é, ele está rebaixado, mas tem coilovers. E vocês sabem que os coilovers aqui em Portugal é meio caminho andado para ficarmos sem carro. Então o que é que eu vou fazer? Vou montar umas e Estas são cerca de 4 depois já bate sempre mais um bocadinho, mas mais ou menos são quatro e vou colocar uma suspensão, a suspensão essa eu já adicionei ao carrinho da autopartes Logística mas ainda não fechei a encomenda porque vou mandar vídeo mais coisas depois vai haver outro vídeo com o que é que eu vou mudar vou mudar a embreagem, mais umas coisinhas que o carro precisa e vocês vão ver a suspensão que eu vou conciliar com estas molas mas para já, vou-vos já anunciar que vou tirar o rebaixamento de coilovers e vou pôr uma suspensão, vai lá, normal com umas molazinhas é eu já vos dei surpresa, não já 148 euros na Autoparts Logística, depois eu vou deixar na descrição a referência para vocês copiarem e colarem no site da Autoparts e vai direto às molas, não há enganos. Passando aqui para este lado, o que é que nós temos aqui? Temos, como também já é habitual eu colocar nos carros, um catalisador da Max Speeding Rods de alto fluxo. E eu pergunto a vocês novamente, mas o oh, por porquê esse catalisador? Porque assim eu guardo o original e digamos, para estragar, estraga este, se é que vocês me entendem, vocês entendem ser espertos, vocês são espertos, minha audiência é esperta, entendem <risos> Vamos colocar um catalisador DogFlux da Max Spinning Rods, também tenho aqui o preço, são 37€ e também é de 63 e vou colocar no sítio do catalisador original, vamos ter lá o catalisador, mas desta vez vai ser de Outflux e guardamos o original na eventualidade de precisarmos e assim não o estragamos. Também vou deixar na descrição o link do catalisador de Outflux, dá jeito para as nossas modificações e dá jeito também para aquelas pessoas que lhes afanaram o catalisador. Olha, ao menos é baratinho e temos lá um catalisador, não se podem queixar que ele está lá. E para finalizar temos aqui a cerejinha no topo do bolo. Quem segue o meu Instagram já viu que eu tinha feito umas histórias disto. Okay. Isto é um coletor de admissão do íntegra Type R do B18, do conhecido B18, que faz muita rotação e é um grande canhão de origem. Este é o coletor de admissão do íntegra que vamos aplicar no B16. Vamos pôr este coletor que internamente é mais fluido, a borboleta também é maior e a gente vai pôr o pector de borboleta e coletor de admissão. Isto não vos posso dizer o preço, porque não foi comprado. Foi a oferta de um amigo meu, do Aço, daquelas noites loucas, da baixo da Gama, Remember 2000 e qualquer coisa, que tinha lá isto, a monte. Há muita malta desta era que tem muito material assim a monte e nem sabe que tem. Às vezes vão ao sótão. Eu sou um deles. Às vezes vou ao meu sótão lá da minha outra casa. aí tinha aqui um deles. Ai, olha, temos um bom exemplo. O meu deus só precisava de volante, sem querer. Eu fui ao outro sótão e nem é que eu tinha lá um, o volante de origem do meu EG9 que eu tenho do íntegra, e não é que tinha lá o volante de no meu 9 imaculado, que já está no Del Sol que é exatamente a mesma coisa. E este meu amigo foi a mesma coisa, viu que eu estava à procura de um coletor do íntegra, foi às arrumações dele, para aí que eu acho que tenho aqui uma coisa destas, e se ouro E aqui está, eu já lhe agradeci mil vezes pessoalmente, agradeço aqui em vídeo ao Brigadão, está top, este não vou estar a identificar, a pessoa não sei se ela quer, mas está aqui o coletorzão, o vai assentar ali, não evito Del só que nem coletor. E bora o <risos> Bem, malta, vai estar na descrição todo o material que é possível estar na descrição. Não é o caso disto. Uh, a vocês consultarem preços, mais especificações que eu me tenha esquecido, mais características, etc. Às vezes poderá haver ou não promoções. No caso do catalisador, vocês ainda podem usar o código de desconto do Yuri, que o Yuri tem da Max Spinning Rods, Na parte não tem código de desconto, mas as molas estão um grande preço. 148 euros é o preço que elas estão no momento deste vídeo. Às vezes a malta diz: É Yuri, mas fui consultar o site e já está mais 5, 6, 7, 8€. euros. Malta, eu tenho algum delay desde que lanço os vídeos, desde que gravo os vídeos até que os lanço. Portanto, poderá haver alguma oscilação de preço. Às vezes para mais, às vezes até para menos. Ok? Mas vá, fiquem bem putos. Um grande abraço e um grande barata! Ha, <laughs> ha,